Agradecendo a presença de todos. E é aí, é O You can go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 Lista de presença da 19ª sessão ordinária, 8 de junho de 2021. Nomes. Adelson da Silva Rezende, Bernardo Patrício dos Santos, Claudineide Souza Jesus, Darli Luciano da Silva, Dercy Paulo Trevisan, Douglas Pereira Teixeira de Carvalho, Francisco Ailton dos Santos, Leonice Claus dos Santos, Ro... Marcos Roberto Menin,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 Solicito do senhor secretário a leitura das correspondências recebidas. Ofício número 010-2021. A Câmara Municipal de Alta Floresta, cump... prezado presidente, ao cumprimentá-los cordialmente, vimos pelo presente encaminhar a vossa senhoria o balancete referente ao mês de abril de 2021. Esperando estar contribuindo com esta Casa de Leis e, atendendo a Lei Complementar 101 2000, 2000 sobre a transparência da gestão fiscal, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos sinceros votos de estima e consideração. Adermi Caione, contador municipal. Ofício número 017/2021, ao senhor presidente vereador Oslen Dias, com os meus cumprimentos da ordem da vereadora Iomarly Teixeira, em conformidade com o que preceitua o regimento interno desta casa, cumpre comunicar vossa excelência e demais pares que não será possível a sua participação na sessão ordinária desta terça-feira, dia 8/6 e possíveis convocações extraordinárias próximas por motivo de tratamento de saúde familiar. Nesta oportunidade, requer-se digne a conceder-lhe o abono de falta e que tiver direito, quanto à sua ausência, conforme a comprovação a ser anexada ao presente. Sendo este objetivo para o momento, subscrevo Fernanda Forte de Almeida, assistência de gabinete. Assistente de gabinete. Solicito do senhor secretário a leitura das matérias em apresentação. Indicação número 244, barra 2021, autoria vereador Douglas Teixeira. O vereador indica à Secretaria Municipal de Infraestrutura a necessidade de realização de serviços de patrulhamento e cascalhamento na vicinal Primeira Norte, Comunidade Jetsenme, próximo às chacras Nossa Senhora Aparecida e Matos por sol Indicação número 245, barra 2021, autoria vereador Luciano da Silva. O vereador indica ao prefeito Valdemar Gamba a disponibilização de urnas de sugestões em todos os postos de saúde para que os usuários possam relatar como foram atendidos pelos servidores de cada unidade de saúde local. Indicação número 246, barra 2021, autoria vereador Luciano da Silva. O vereador indica ao governo do estado de Mato Grosso, através dos órgãos competentes, a instalação urgente de uma delegacia especializada para atendimento de mulheres, Crianças, deficiências e idosos no município de Alta Floresta. Indicação número 247, barra 2021, autoria, vereador Adelson da Silva Rezende, o vereador indica ao secretário municipal de infraestrutura a necessidade da recuperação urgente de uma ponte na vicinal que interliga a Terceira e Quarta Oeste, bem como o patrolamento e cascalhamento da mesma. Indicação número 248, barra 2020 e 1. Um, autoria, vereador Marcos Roberto Menin. O vereador indica a Secretaria Municipal de Infraestrutura, com cópia ao Departamento de Trânsito, Transporte e Segurança, a necessidade de implantação de quebra-molas, lombadas ou qualquer outro meio de instrumento redutor de velocidade na Rua Azaleia, bairro Jardim das Flores. Indicação número 249, barra 2021, autoria, vereador Marcos Roberto Menin. O vereador indica à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos a necessidade de realizar manutenção e troca da iluminação da rua Cecília Meirelles na rua J5. Passa a fala o nosso Presidente. As matérias ora apresentadas serão encaminhadas conforme disposição regimental. Passamos ao uso da tribuna. Comunico os senhores vereadores que o tempo é de, seis minutos, de sete minutos. Pela ordem, vereador Naldo. Lembrando que nos seis minutos a gente avisa o vereador. Bate a sineta. Bom dia a todos. É, começando com notícia boa, né? Mais uma conquista para melhor atender a nossa população de alta floresta. Ontem nós fomos lá na prefeitura, onde chegou uma van zerada é, com recurso da emenda do nosso deputado estadual Nininho, junto com o apoio do, do Neriguel, deputado federal, Carlos Fábio, senador. É um trio que está mostrando serviço para a alta floresta, é, não vamos falar que vai dar certo. Está dando certo, então, com o apoio do nosso prefeito. Então, esse aí vai ser para a fisioterapia, para atender a população, para levar e trazer os, as pessoas que necessitam do transporte. É, vou falar um pouco, não muito bom, o posto de saúde da Boa Nova que está paralisado. É, só que conversei com o Francisco, não pode passar em branco. Nós vereadores, nós temos que fiscalizar e tem que mostrar para o público. Nós somos cobrados, mas só que é uma coisa que vai ser resolvida agora, essa semana, porque a troca do secretário Laureano pela outra secretária, então as papeladas, a burocracia que tem para ser liberado o recurso para ser pagar a empresa, é, tem o andamento. Então, essa semana vai ser... É, resolvido esse problema, semana que vem já vai ser começado novamente a obra lá tem até agosto agora para ser entregue nós estamos cobrando o povo cobra de nós, nós temos que ir atrás para saber onde é que está esse problema, onde é que está o nosso dever, nossa obrigação nosso como vereador é nós fiscalizar saber onde é que está o problema então foi falado sobre isso a falha é, que isso acontece é Primeiro foi a morte do dono da empresa, o filho que agora está tomando conta, então até pegar o, o andamento mais ou menos do, do A UPA também está trabalhando lento, está precisando um pouco de recurso lá também, mas tudo vai ser resolvido agora, é semana para semana que vem já vai ser liberado. É, a patrulhamento da estrada nossa da 325 até a pista do cabeça ontem já chegou até lá, está resolvido a principal acabando agora vai voltar aqui para o setor do outro lado do 325, aqui do lado do Bisteca. Aí depois vai retornar o setor sul. Então, isso aí só para deixar avisado o pessoal que está cobrando a nós: é, vai retornar esses maquinários sim. Depois que acabar, as principais vai retornar para segunda, terceira, até lá na pista. Assentamento já caminho e o pessoal da Vale do Apiacais que estão mais distante. Que de... Acho que é um dos mais longe aqui do nosso município. E eles também precisam da manutenção lá das estradas lá também. É, deixa eu ver aqui o outro. Então, é só falando para os nossos companheiros. E nós... É, andei lá também no, no Policlínica. Lá parece que já está tendo novamente alguns casos lá também mas geralmente sempre é segunda-feira que parece que é um negócio que não bate bem as... é os dias que dá mais gente para fazer teste. Então a gente não sabe quando é os casos realmente está aumentando. Quando a gente chega lá na sexta, não tem. Quinta e sexta é os dias que tem mais pouca gente para fazer teste. Então a gente tem vezes que a gente fica assim meio em dúvida, mas a gente fala pro povo vamos nos cuidar. Vamos cuidar dos nossos parentes que tá, moram na nossa casa. É, essa doença está solta, ninguém sabe quem está com quem. Até a nossa amiga agora, recente, agora, a Ilmarli, está em Covid também. É, desejo a nossa amiga boa recuperação que volte na terça-feira que vem. É, só isso mesmo. Muito obrigado. Sequência, vereador Ailton. É, bom dia a todos, é, bom dia, senhor presidente, bom dia aos companheiros. É, senhor presidente, é, nós estivemos ontem é, com, os, com o prefeito e, com uma conversa com, com ele, ele confirmou a realização da reforma do postinho do bairro Bom Jesus a reforma e ampliação do, do posto que é uma situação que há anos que a população esperava. E, graças a Deus, ele confirmou que vai fazer a ampliação e a reforma no valor de quase 500 mil reais. Quero deixar o meu agradecimento ao Chico é, pela, pela obra né, que vai ser realizada, um grande projeto no nosso bairro. E parabenizar também, é, que o vereador Naldo falou, parabenizar o Nininho, o Nerighele, pela van que veio para o nosso município, no valor de quase 200 mil reais, que vai ser destinado para a fisioterapia da, da nossa cidade. E quero dizer aos moradores do bairro Bom Jesus, que o deputado Nerighele e o deputado Nininho, é, destinaram a emenda para que é, faça o asfalto da rua LN5, LN6 e a rua T9 e a rua T10. É, é uma situação muito difícil para os moradores do bairro, mas já temos a garantia dos deputados que vai sair o dinheiro e provavelmente comece esse ano ainda o asfalto. Eu demais agradecer a todos. Ah, e o meu muito obrigado. Sequência, vereador Douglas. Senhor presidente, demais vereadores, mesa diretora, todos que nos assistem e ouvem, pela rádio e pela TV Câmara, quero cumprimentar o público aqui presente, senhoras e senhores, bom dia a todos. Senhor presidente, quero em primeiro lugar cumprimentar a todos, externando a minha felicidade de poder homenagear os dois profissionais de carreira aqui da Secretaria de Saúde, que nos prestigia com a sua presença, senhor Cláudio Miro, a senhora Gisele, também cumprimentar a nossa vice-prefeita Rose. É um prazer estar recebendo você aqui nessa Casa de Leis, a sua assessora Natasha. Senhor presidente, quero fazer aqui um resumo dos meus trabalhos legislativos da semana passada e no início dessa semana. Tivemos na cidade, é, na capital, em Cuiabá, com o prefeito Chico Gamba, com a secretária de Educação, professora Neinha, com a engenheira Kate o assessor de educação do Estado também, Carlos, tivemos ali é, fazendo várias reuniões, agendas, falando de vários assuntos pertinentes e também relevantes do nosso município, para buscar emendas e melhorias para os nossos cidadãos. E em conversa com o secretário de Educação e seus assessores, ficou apalavrado com a nossa equipe, que através de uma emenda do deputado Chuchu Dalmolin, né? ele deu 150 mil reais, nós vamos estar equipando as escolas com notebooks, computadores, fazendo é, com que as crianças façam a sua inserção digital, social, isso é muito importante, quero agradecer o deputado Chuchu Dalmolin, e também que vai contemplar é, as escolas estaduais com as reformas, se a equipe ali da engenheira Kate fazer os projetos é, dessas escolas é claro que nós acreditamos muito no trabalho do prefeito Chico Gamba ali também da profissional engenheira da Kate juntamente com a sua equipe é, eu sei que a demanda é muito grande para engenharia mas nós confiamos naqueles profissionais e eu tenho certeza que eles vão dar conta é, de estar tá resolvendo essas demandas e quero parabenizar a toda a equipe ali da engenharia, que tem sempre nos atendido muito bem. Tivemos também uma visita no aterro sanitário, senhor presidente, ali de sorriso, assim também como o prefeito já esteve em colíder, é, vendo também o aterro sanitário, tentando trazer alguns modelos inova inovadores, tecnológicos, seguindo também, é claro, com todo o protocolo de orientação do meio ambiente, para a preservação dos nossos recursos é, minerais, e principalmente os nossos recursos também naturais, e principalmente para solucionar um problema advindo de, de muitos anos aqui em nossa cidade, que é o aterro sanitário. Sobre também as molhagens de rua, senhor presidente, quero aqui destacar no exercício da fiscalização da representação política, nós temos fiscalizado as ruas, os bairros, temos levado as demandas, ao secretário Patel, secretário de Infraestrutura, e ele tem nos atendido sempre, é claro que conforme expedito o cronograma ali da Secretaria de Infraestrutura, mas o meu gabinete está aberto às reclamações e às demandas da população que nos procurem, e nós vamos estar levando essas demandas até o secretário para que ele possa atender essas ruas que não foram contempladas ainda com a molhagem das ruas. Ainda falando sobre o exercício da fiscalização, estamos cobrando também sobre as cirurgias eletivas do hospital é, regional, senhor presidente, também das consultas e exames de complexidade, para que elas voltem às suas normalidades. Há muito tempo foram parados, as pessoas têm nos procurado, estão precisando desses serviços. Quero agradecer aqui os nobres edis dessa casa, que incondicionalmente têm nos apoiado. Nós assinamos é um ofício com a assinatura de todos os vereadores, é, solicitando à diretoria do Hospital Regional esclarecimentos e principalmente para que eles venham atender essas demandas, essas demandas o mais rápido possível. Gostaria também, senhor presidente, de encerrar a minha fala aqui, colocando-me à disposição de todos e a todos, sempre para o diálogo construtivo. Encerro também a minha fala citando um versículo bíblico em homenagem a todas as vítimas dessa semana do Covid-19, principalmente do nosso é, amigo Pitoco, do nosso amigo aqui, servidor da casa, Sérgio, que perderam seus entes queridos. Com um versículo bíblico dizendo, Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Só me resta, agora está-me reservado a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará não somente a mim, mas a todos aqueles que esperam e aguardam a sua vinda. Que Deus abençoe a todos e que Deus possa dar saúde e prosperidade ao público presente. Com a palavra, vereador Bernardo. Senhor presidente, companheiros vereadores, a mesa diretora, companheiros vereadores, companhia plenário, vereadora Leonice... Um abraço para a vereadora Eu Marli. Marli, boa recuperação, que Nossa Senhora te proteja e te abençoe. Cumprimentar os companheiros funcionários dessa casa, assessoria que nos auxilia, Tito, Joel, sua equipe aí, tem feito um excelente trabalho. Quero cumprimentar o público presente, a pessoa, os grandes companheiros que hoje aqui estão, José Alessandro, que faz um excelente trabalho aí na nossa cidade, região. O companheiro Valmir Paiva. O companheiro. que tem feito também um excelente trabalho. companheira Rose. Valdeci, eu tinha esquecido você, Valdeci. Eu não conseguia falar seu nome. Valdeci, seja bem-vindo. Grande parceiro também. Nilton, seja bem-vindo. Pra Miro, seja bem-vindo. A todos que nos honram com a sua presença, meu bom dia, quero cumprimentar o pessoal das redes sociais, o pessoal do Facebook, TV câmera. sejam bem-vindos, estamos juntos. Também me coloco o meu gabinete à inteira disposição dos senhores e das senhoras que nos acompanham através das redes sociais. Mas, seu presidente, a vinda nessa tribuna, seu presidente... É para cobrar das pessoas, das autoridades competentes, referente a essa iluminação pública, senhor presidente, do centro da cidade. Infelizmente, senhor presidente, a iluminação pública no centro da cidade é muito caótica. Se você passar a noite no centro da cidade, vereador Ailton, é uma vergonha. Eu não estou falando dos bairros, senhor Presidente, porque o Cicinho vem fazendo um excelente trabalho na troca de lâmpadas nos bairros. Pelo menos no meu bairro está contento, tem feito um excelente trabalho. Porém, no centro da cidade é vergonhoso essa nossa iluminação. Fica aqui a minha reivindicação que providência seja tomada com urgência na vinda do governador, senhor Presidente, aqui na cidade, senhores e senhoras que nos acompanham. Passando em frente da rodoviária, com escuridão que dá vergonha. Então fica aqui a minha reivindicação e minha cobrança referente a essa iluminação no centro da cidade. Como disse, não é nos bairros. O Cicinho tem feito um excelente trabalho, com poucas condições, mas tem feito um excelente trabalho nos bairros. Mas o centro da cidade, infelizmente, fica aqui a minha reivindicação, vereador Claudinei. Existe uma iluminação aí que já deve teve muita polêmica, muito comentário, e já são, nós estamos já no, no começo do mês, seis, e essa iluminação ainda, pelo que eu menos, eu não tenho visto ela funcionando E não é só no centro da cidade, nós precisamos também, senhor presidente, da sequência daquela iluminação que está parada ali no, no trevo do amor, ligar essa iluminação aqui no centro da cidade, passando por esses bairros que, Está mais margem da MT-208. Na entrada do bairro Panorama é escuridão. Então precisa ser feita alguma coisa com urgência. Iluminação é segurança. E nós precisamos dessa segurança. Fica aqui a minha reivindicação. Tanto dinheiro que foi gasto com iluminação e a nossa entrada da cidade está vergonhoso. Vossa Excelência mora naquela região, o senhor sabe do que eu estou falando. Fica aqui a minha cobrança e que o prefeito tome a providência quanto mais rápido possível. Fico aguardando também, senhor presidente, os projetos de asfalto do bairro Panorama e de outros bairros que estão sendo prometidos de ser entregues. Deputado Federal, Juarez Costa me prometeu, se for entregue o projeto, esse ano ainda se faz o asfalto do bairro Jardim Panorama. Claro que eu tenho que aqui agradecer ao senador Jaime Campos pela emenda já destinada para ser feita a entrada do bairro Panorama até as ruas das Mangueiras. Mas eu continuo cobrando os projetos para que faça todo o bairro no bairro Jardim Panorama. Senhor presidente, fiz uma indicação para que se coloque um caminhão para pegar, para recolher as folhas secas. Todos os bairros da cidade e o centro, senhor presidente, não tem esse caminhão para fazer esse trabalho. Por gentileza, nos ajude nessa situação. Vereador Ailton, parabéns pela sua luta pelo bairro Bom Jesus. E eu quero te parabenizar mais ainda pela emenda que a Vossa Excelência está conseguindo. Para fazer o asfalto da LN6. Vereador Ailton, no meu primeiro mandato, há 20 anos atrás, no ano 2000, eu já cobrava a melhoria naquela LN6. E é uma vergonha. É a pior rua do bairro Bom, pa Bom Jesus. E a Vossa Excelência está de parabéns de ter já indicado essa emenda para ser feita a LN6, porque realmente é um bairro um, dos, um dos, do, dos, dos bairros mais antigos de alta floresta, e a rua LN6 nunca foi atendida. Foi feito até próximo, mas não chegou na LN6. Então, parabenizo pela vossa indicação, pela, pela emenda. Então, realmente, aquele povo precisa. senhor Presidente tinha muito obrigado. Na sequência, vereador Pituco. Quero agradecer a presença aí do nossos amigos Zé Alessandro, Valdeci, Valmir, Claudio Almiro, enfim, todos presentes aí na sessão, nos prestigiando. Senhor presidente, companheiros vereadores, público que nos honra com a presença, quero cumprimentar a todos, em nome do meu amigo, vice-presidente da Feira Livre, meu amigo Tony, Sejam bem-vindos os que nos acompanham pelas redes sociais. Um abraço a todos. Senhor presidente, eu fiz uma visita essa semana novamente à creche da Cidade Bela. Creche não, uma obra paralisada há muito tempo. E até agora eu não, não recebi os esclarecimentos do que, que foi feito, a verba que foi gasto lá e não foi concluída a obra. E, além de tudo, um matagal que fechou todo aquele setor. Aí, conversando com os moradores de lá, eles estão bastante preocupados. Mas, de imediato, já agradeço ao Zé João, que atendeu na hora, já ontem foi lá, limpou, pelo menos limpou aquela, aquela área para que não haja problema maior. Também ontem eu recebi a visita aí do vice-presidente da feira, o Tony, que tá aqui presente, sobre uma reivindicação que tá acontecendo na feira livre a respeito das notificações da vigilância sanitária ou pela cobrança de Alvará dos feirantes Hoje de manhã, Tony, eu passei lá, falei com o presidente também e parece que está sendo organizada uma reunião aí com o Ministério Público, com os vereadores, tá? Para solucionar essa situação da Feira Livre. E, antemão, já deixo bem claro que ali existem uns comércios que estão abertos diariamente, então, com certeza, eles têm que ter o mesmo compromisso que qualquer comércio da cidade, tem o seu alvará, a sua licença para funcionar. Agora, a respeito do, dos pequenos produtores que vêm aos domingos para vender o seu produto, aí cobrar o alvará também fica pesado, aí também não vamos concordar também, né? E a respeito da vigilância sobre os produtos que estão tá sendo comercializados, também é preciso vistoriar né, qual é o produto que está chegando à feira aos domingos, para a população da cidade estar tá comprando um produto, pelo menos com segurança de higiene, né? Então, também, eu acredito que deve ser feito. Agora, isso vai ter um custo. E aí, provavelmente, vai ter um veterinário a respeito, alguma coisa que vai ter que assinar. Aí, nós pedimos, né, Claudinei? Esse é o prefeito, a Arca, conhecer esse profissional para estar ajudando aí o pequeno produtor que, já, produtor que já tem muita dificuldade para poder sobreviver e trazer o seu produto para o seu sustento. Também fiz uma visita, ao vereador Arnaldo, a UPA ontem de manhã, falei com um funcionário, tirei até uma foto lá, tá, os serviços estão andando, tá? já está bem adiantado, já está o gesso para ser colocado, as portas, né, as aberturas, então está tá andando assim a obra ali, que eu recebi uma cobrança também que estava, que essa obra estava parada, né, paralisada, mas está andando sim, está meio devagar, mas está andando, isso já, já é importante. Também continuo recebendo as cobranças do, da questão das galerias, da cidade, é que já foi feito um pedido aqui, um requerimento que o prefeito tomasse as providências e se não tivesse condições, que alugasse uma empresa para estar tá executando esse serviço. E agora é o tempo da seca eu acredito que é um momento certo para poder fazer em toda a cidade, não é só o bairro não, porque tu, quando você fala de um local já as pessoas cobram, não é vereador, tem toda a cidade. Então eu acho que pedi para o prefeito aí, Claudinei, agilizar essa essa questão. Tem que fazer, sim, porque quando vem a chuvarada, isso aí entope tudo e ninguém aguenta. Também estou aguardando aí a prefeitura, recebi um comunicado do deputado Avalone, que as, a, o vencimento dos projetos para poder ter conclu, a, a, construído o asfalto está se esgotando. Então, eu tenho aquela emenda dele de 200 mil reais, pagar 12A. Ele falou que, que não tem mais condições porque o projeto não foi lá. Mas acabei falando com a, com a Valdete e ela falou que está tá tudo bem. Então, eu não sei qual é a situação, também não tenho experiência. Um fala que já perdeu, o outro fala que está dentro do prazo. Então, vamos aguardar para ver o que, que acontece. A única coisa que, tem que não pode é perder. Emenda, né? Perder dinheiro por causa de, de tempo de projeto. Então, tem que agilizar isso aí, ou passar uma posição esclarecida para ver o que, que é que realmente está acontecendo. Tá? E por último, também, quero compartilhar com as palavras do vereador Douglas. Obrigado aí pelas palavras, Douglas. Realmente, é, é muito complicado, até que não chega no seu familiar, né, Lindo Mar, o ou outro menino também. Aí você se sente assim, uma pessoa, diante de uma situação onde você não consegue agir, entendeu? Você sabe que vai acontecer e você simplesmente não, não consegue fazer nada. E aquilo vai acontecendo. Então, a doença não é brincadeira. Eu queria agradecer as palavras de cada um e pelo... Ah, né? pelo conforto aí da perca do meu irmão, foi o primeiro irmão da família, foi um baque muito grande, tá? E a gente até hoje fica pensando, né? O que que pode ser feito? E ela é bem complicada, porque alguma situação, que nem o meu irmão, entrou no hospital com 10 dias faleceu. Outros ficam um tempão, 40, 50 dias, acaba saindo, ou não dá certo. Queria agradecer a todos e a Deus e nos dê força para continuar. Um abraço a todos. Na sequência, a vereadora Adelson. Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, público presente, amigos Valmir, Valdeci, Valdeci, seu Leal, Ademir Cordeiro e outros, a vice-prefeita Rose Claudio Miro, candidato na eleição passada, uma excelente expressão de votos. Vamos lutar, continuar, que é de todos, é nosso, entendeu? Temos que realmente zelar pelos nossos munícipes. Senhor presidente, a notícia boa demora para chegar, a notícia ruim é rápido né? Então, nessa semana, acho que não só eu, mas outros vereadores... É, teve é, reclamações feirantes tá? é, sobre a forma que foram notificados de certo que eles estão conscientes que precisam se adequar de certo que essa administração está buscando zelar pela saúde não só é, dos feirantes mas de todos que realmente é, usufruem e que permanentemente aos domingos não deixa de ir até a feira assim, é, essa administração Diferentemente, talvez, de outros, porque só agora que eles estão sendo notificados a adequar à saúde, certo? Então, fica essa interrogação aqui. Por que, que na administração anterior não foi executado? Os servidores não queriam fazer, não recebiam determinação, ou não sei. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, o que eles vieram reclamar, principalmente, senhor presidente, não é nem a notificação em si, mas a forma como eles foram abordados. Alguns, pelo menos os que vieram me, me reclamar, falaram que eles foram é, um pouquinho com falta de educação, certo? Um meio autoritário, bateu um pouquinho duro. Eu não sei se não estivemos presentes, lógico. Não sabemos se a recepção deles já vinha com preconceito, que já tinha notificado um ou outro. Mas, de qualquer forma, fica essa, esse alerta né, para que realmente o pessoal, que tem certeza, os servidores também... Eles querem mostrar trabalho da melhor maneira possível. Eu tenho certeza que essa reclamação não vai mais acontecer nos gabinetes aqui da Câmara Municipal. Outro, senhor presidente, que em conversa agora há pouco, é, eu fiz a indicação também, 247, sobre a ponte que liga a Terceira Leste até a comunidade Santa Mônica. Nós estivemos ali presente. a estrada está excelente, muito boa, porém, é, existe a ponte a 18 quilômetros aqui da cidade, que ela está em situações caóticas. Então, se não, não, não tiver o reparo, é, realmente vai acontecer algum desastre ali. O senhor presidente já nos comunicou que hoje mesmo já está indo, é, manda esse recado para a comunidade, que tem pessoas lá que estão nos acompanhando, que essa ponte já está sendo providenciada a partir de hoje, né, senhor presidente? Tute. Hoje? Beleza. E também estive na terceira leste e primeira norte com a terceira leste está muito boa também a estrada, porém a população reclamação de não é de agora é que existe pontos críticos ali que deve ser olhado porque vem a chuva e vai ficar realmente difícil a estrada está boa foi patrulhada viu senhor presidente o presidente nossa aí então é, existe também aquele questionamento, vamos patrolar uma estrada? Vamos. Vamos consertar a estrada? Mas vamos, vamos ouvir a população, vamos ouvir os moradores, viu, senhor presidente? Então, na terceira, excelente estrada, tá excelente, entendeu? É, mas existe dois pontos críticos ali, bem próximo ali à família do Pio, saudoso Pio, tá? Que deve ser feito, provavelmente, é, talvez uma uma tubulação ali, entendeu? Porque na chuva, realmente, é, vai haver a e fica difícil a, o tráfico ali. Demais, senhor presidente, é isso aí, entendeu? É, a gestão do prefeito está excelente, tá? Está de parabéns. Então fica aqui a, a nossa reclamação para que realmente essa ponte reo, realmente esteja é, realmente consertada para evitar acidentes. Com graça de Deus, bom dia a todos. Na sequência, vereador Menin. Bom dia, senhor presidente. Seu nome cumprimento a mesa diretora, vereadora Leonice Claus. Hoje não temos aqui a nossa vereadora Ilmar Lee, mas desejo a ela melhoras, que ela vence esse Covid e tenho certeza que vai vencer. Demais vereadores, quero aqui cumprimentar Claudio Miro, presidente, Tony, Sempre nos acolhe bem na feira. Ademir Cordeiro, nosso jurídico, doutor Carlos. Quero aqui, em nome da imprensa, nosso amigo Lindomar, a equipe da Secretaria Parlamentar, secretários e secretárias que cuidam dos nossos gabinetes. Sejam todos bem-vindos. Quero aqui agradecer aos ouvintes, nos acompanham pelo rádio, pela live. Senhor presidente, estamos no mês de junho e para mim esse mês vai ficar marcado como um mês de vitória. Entregaremos o bairro Primavera nesse mês de junho, todo concluído, pavimentação asfáltica, meio fio, sarjeta, pinturas, está uma maravilha, quero parabenizar a empresa Santos, que fez uma belíssima obra. Esse eu recomendo pela qualidade que teve na sua obra. Então, parabéns ao César, que é a sua empresa e toda a sua equipe transformou aquele bairro Jardim Primavera. Parabéns à Lena, que sempre esteve acompanhando, agradecendo também essa emenda que foi do nosso deputado Juarez. E agradecer tanto ao Aziel quanto ao Chico, por ter dado sequência. E também, e agora, dia 10, depois da manhã, tenho certeza que saberemos quem é a empresa que vai fazer o asfalto do Boa Nova. Então, esse mês de junho é um mês para ficar na história de alta floresta e eu estou muito feliz. Tivemos hoje uma reunião no gabinete do prefeito, prefeito Chico, secretária Neia de Educação, a Kate engenheira, e o seu Benício, que é o presidente do, do bairro Jardim das Oliveiras, onde teve algumas demandas e o Chico prontamente nos atendeu, até convocou a Neia, que não estava presente, que foi se fazer presente com a gente a respeito de uma creche daquele bairro e também uma pavimentação para aquele tão sonhado bairro que é o Jardim das Oliveiras. Tivemos uma reunião ontem muito importante. Vários vereadores fizeram presente com os loteadores, associação dos loteadores. Aí a gente vê como está o crescimento da nossa cidade. Eles passam para nós esperança pelo crescimento da nossa cidade. Inclusive ontem foi pedido para que não fizesse mais puxadinho. Porque a expansão do município está parecendo um puxadinho. Uma hora puxa aqui, outra hora puxa ali. E sim, fazer uma demarcação. E quem não quiser que a sua propriedade transforme em loteamento, tranquilo. Mas se futuramente precisar, já está feita a demarcação correta. Então a gente fica muito feliz quando tem pessoas que vêm para somar com a gente. Então parabéns a todos os loteamentos. Gostaria também que tivesse uma união, senhor presidente, dos comerciantes, ontem eu citei até na reunião, para cuidar dessas calçadas, que eles pudessem fazer um movimento público-privado. O grande pode ajudar o pequeno para simbelezar a nossa cidade. Às vezes o pequeno não tem condições, mas o grande pode ajudar ele. E aí as duas propriedades ficam bonitas, a cidade ganha, e todos ganham. E nós sentiremos mais orgulho da nossa cidade quando chegar uma pessoa de fora e olhar que a nossa cidade está bonita. Então, parabéns a esse pessoal. Gostaria de falar também sobre uma olhação de rua. Senhor presidente, está um caos. O telefone não para. Vamos ter que fazer uma reunião. Inclusive, o senhor já falou que já vai ter uma reunião amanhã com o proprietário. Que ganhou a licitação para molhar essas ruas, gente, não tem condições de ficar apostando corrida, o caminhão é para molhar a rua, é devagar, parece que está fazendo mais poeira do que está apagando a poeira. Então, no, no dever nosso de fiscalizar, nós temos que ter uma reunião, se não der para fazer com que tem, que contrate mais. Que contrate mais e faça a coisa certa, porque senão é jogar dinheiro fora. E nós não estamos no tempo de jogar dinheiro fora. Nós temos que aproveitar o dinheiro e dar saúde para a nossa população. E essa poeira só tem que nos trazer o quê? Trazer problemas respiratórios, ainda mais onde nós estamos vivendo no Covid. Gostaria também, senhor presidente, para encerrar, sobre o decreto. Gente do céu. Eu não consigo entender. Eu não entendo por que, que no domingo as pessoas não podem ser atendidas nos, nos restaurantes. Será que é só no domingo que o Covid aparece? Pelo amor de Deus, é muita demagogia. Quando falam que é 30% que tem que ser usada, uma igreja, senhores, que cabe duas mil pessoas, querem colocar 50 pessoas. O que, que é isso? Aí eu já ouvi, senhor presidente, de pessoas responsáveis pelo decreto. Ah, não, pode colocar um pouquinho mais. Então, para que fazer esse decreto? Para quê? Para fazer bonito? Cara, pessoas, igreja foi feita para fazer as orações e nós precisamos de orações. E não de demagogia. Nós não podemos compactuar com isso, vamos colocar a pessoa certa para fazer essas coisas, gente a única coisa que pode nos salvar é a fé não vamos fechar a igreja vamos orar vamos rezar, cada um com a sua crença independendo se é católico, se é crente evangélico, mas vamos pedir a Deus, e peço a Deus que nos dê uma semana cheia mas cheia de esperança que nós podemos salvar sobre esse vírus. Muito obrigado. Na sequência, vereador Zé Esquiva. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais companheiros companheira Leonice. É, hoje não estamos com a presença da vereadora Ilmar Lee. É, desejo melhoras a ela. Bom dia a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, quem está o público presente. Hoje, eu tinha colocado até como primeira pauta minha aqui, é, Marcos Menin, também tinha colocado sobre... O Covid, o que, que adiantou a gente fazer tudo isso? É, eles fazem esses, esses, eles trancam o comércio, né? eles fazem esses decretos, mas está crescendo a proporção de pessoas afetadas pelo Covid? Tipo, hoje o índice está maior. Então assim, sempre falamos que esse decreto era válido e a prova real disso é agora. Que está se aumentando o Covid. E mais está lá, o decreto ferrando os comerciantes. Fizemos uma carta aqui, com assinatura de quase todos os vereadores pedindo um incentivo fiscal para o comércio. E não tivemos um êxito da prefeitura, uma informação, algo. Mas está lá, buscando prejudicar o comerciante. A gente tem que buscar novas maneiras de combater o Covid. E também queria falar sobre, é, a gente está lutando tanto, eu, eu vejo assim cada vereador buscando sua, seu recurso, sua emenda, sua, sua busca. E aí uma Marley aqui não vai estar tá presente, mas eu vou falar em nome dela. Acredito que ela deve estar tá muito chateada, muito revoltada, porque gente é doído quando a gente perde dinheiro. E ela acabou de perder uma emenda. Mais de 300 mil reais, simplesmente porque, da deputada federal Rosa Neide, né? simplesmente porque não protocolaram, não cadastraram a emenda que ela tinha ido atrás. Só por causa disso. Imagina a, a deputada, ela tem, um, ela tem 7 milhões de emenda por, por ano para mandar, ela fala, ah, vou mandar 350 mil reais para a Alta Floresta. Ela faz aquele compromisso com a alta floresta. Daí, por causa de não ter protocolado, sabe assim, uma coisa que não dura nem 10 minutos, 20 minutos, vou jogar uma hora, seja, de serviço. A gente perdeu 350 mil reais. Deixou de ganhar. Perdeu, não, deixou de ganhar. Aí, o que, que adianta? O Douglas se desgastar e sair daqui, ficar, deixar de estar com a esposa dele, com a família dele, o conforto da casa dele, gastar o carro dele. E até Cuiabá, daí consegue lá emendas, igual agora, conseguiu mais 150 mil pelo chuchu da Almolim. Daí chega aqui, Douglas, na hora de protocolar, os caras não protocolam. Pô, então assim, estão fazendo a gente de palhaço, né? Tá, o nosso suor tá indo para o ralo. Gente, vamos ser mais ausentes nisso. Fico muito feliz que vai marcar essa reunião quinta-feira, né, presidente? Com a engenharia, é quinta-feira? essa semana vamos buscar uma reunião com a engenharia, porque tem muitos projetos, muitos projetos parados. Poxa, esse ano é o ano que a gente tem a oportunidade de buscar recursos, porque ano que vem é ano eleitoral, e os deputados estaduais, federais, senador e governador quer, fazer o, quer ganhar o território deles. Para ganhar, eles têm que mandar emenda. Então, a gente está aproveitando essa oportunidade. Estamos indo lá buscar, mas estamos perdendo por bobeira. Isso, para não falar coisa pior, né? para mim não me prejudicar depois. Mas sabemos que isso aqui é muito... A falta do querer. Será, eu, Fernanda, você como representante da Marli eu até me, faço uma, me questiono. Será que é porque a Rosaneide é do PT? Cara, que, se for, é feio, hein? Porque o dinheiro, ele é uma cor só. Se nota de 100 reais é uma cor, se é de 10 é uma cor... E é o que a gente precisa, independente se a sigla partidária é PT, PDT, PL, PSL, sei lá. Independente a sigla partidária. Não somos todos por alta floresta? Olha, então eu fico me perguntando por que não protocolou. Isso é muito ruim, muito ruim, muito pesado, porque nos desanima. Como já estou desanimado, me desculpa, eu até vou falar, vou repetir. Estou desanimado, eu não mandei mais nenhuma. É, não protocolei não, indicação, não mandei mais nenhuma indicação. Por que não vem resposta? Não vem. Não terminam, não traz resposta. A única pessoa que me deu resposta de todos os argumentos que eu dei foi o Fernando Leite. E as respostas que eu mandei, eu mandei. Fiz mais de 10 indicações. Todas as 10 indicações ou mais veio com a mesma resposta. Estamos sem falta de um engenheiro um engenheiro como fala? Urbanista, de trânsito. É o único que me deu e ele me deu só uma resposta para todas. Mas a Secretaria de Saúde não me deu, de infraestrutura não me deu, nenhuma me deu. Então, cara, cansei. Vou gastar papel à toa, vou gastar o tempo à toa, vou continuar fiscalizando, mas precisamos de resposta. Temos direito de resposta. Se fiz, protocolamos, e fizemos indicação, temos direito de resposta e não está vindo. Então vamos cobrar mais sério, parou de fazer coisa de amador, que a nossa cidade é grande, igual na reunião, estamos pensando numa cidade para crescer e não podemos errar. Então parou de ser amador, vamos ser profissionais, vamos a cada dia ser melhor. Eu quero, obrigado a todos, tenham todos um excelente dia. Na sequência, vereador Luciano. Bom dia a todos. Foi falado sobre a fiscalização na feira. O Tony ontem esteve aqui com alguns representantes e eu estive conversando com alguns representantes da feira também. E aí eu vou concordar plenamente com o que o Adelson falou. É, a forma como estão abordando os comerciantes é que está sendo um grande problema da fiscalização hoje. Na verdade, o funcionário público, o servidor público, ele tem a obrigação de atender as pessoas com urbanidade, com educação. E isso está faltando. E ainda falando de fiscalização, falei na semana passada, nós, a Câmara que deliberou e foi aprovado um aumento no plantão dos fiscais. E todos os finais de semana, todos os finais de semana acontece a mesma coisa. Isso já não é de hoje, já é de anos. Só que agora tem o problema da aglomeração que são as pessoas que se aglomeram em frente a estabelecimentos comerciais, aqui na Avenida Arioso da Riva, em frente a Encantos Tecidos, aqui em frente à Câmara Municipal, nesse perímetro todo aqui, no pátio do posto, estão se aglomerando e estão deixando uma grande quantidade de lixo e a fiscalização não tem acompanhado. Então, se, se tem uma fiscalização para acabar com a aglomeração... O domingo não é de folga para todos, não. Fiscalização é para trabalhar todos os dias. Os dias que mais, os horários e os dias que mais têm problema de aglomeração são no período noturno e nos finais de semana. Sexta, sábado e domingo são os, os, os dias piores. Então, senhora secretária, senhor prefeito, está na hora de vocês tirarem o pé do chão com relação a isso. A fiscalização tem que ser feita no local certo. Não, como foi falado aqui, só fiscalizando o comércio para Trabalhar dentro de um horário, porque além desse horário, as pessoas elas contraem o, o, o, o vírus do coronavírus. Até duas horas da tarde, os restaurantes eles podem atender. Depois disso, as pessoas contraem o vírus. Então, se o que está acontecendo é, é. se está se espalhando esse vírus, se é justamente por causa de aglomeração, então, senhores fiscais, tirem o pé do chão. Está na hora de pegar o ponto de aglomeração e acabar com esses pontos de aglomeração. Se é o que querem realmente acabar com o vírus, em casa não vai acabar, não. Senhor presidente, foi falado aqui pelo vereador Zé Esquiva com relação aos a atendimentos, às indicações, e eu vou além, eu vou também aos requerimentos. Dia 19 do 2, eu fiz uma, um, um requerimento solicitando a prestação de contas sobre a iluminação pública de alguns meses do ano passado e, e alguns meses desse ano. Não deram nenhuma resposta. Algumas indicações também não estão sendo dadas resposta E há um prazo para isso. Há um prazo, inclusive, e, é, eu estava conversando com pessoas que, atua, que atuam no município de Paranaíta, houve, inclusive, afastamento de prefeito por não responder às solicitações dos vereadores. Olha, eu, sinceridade, eu não quero chegar a protocolar, protocolar pedido de afastamento de, de prefeito por causa disso. Infelizmente, o prefeito Chico Gamba veio como novidade, veio como novo, veio para transformar a Alta Floresta, com muitos projetos, mas, infelizmente, a população já está começando a ver essa situação com outros olhos. Chico Gamba está deixando de ser novidade. É um exemplo: 25 milhões. Foi deixado do, do, da gestão passada para essa gestão. 25 milhões. Foi é, conseguido uma emenda ainda no ano passado, que é a emenda do, que o vereador Menin conseguiu para a pavimentação asfáltica da, do Boa Nova. Nós estamos já no sexto mês. Nem a licitação eles conseguiram fazer ainda. Nem a licitação eles conseguiram fazer ainda. Foi prometido canil, é, foi prometido médico veterinário, local para castração. Foi prometido um monte de coisa sabendo que o mês de junho seria o prazo final para que a associação permanecesse é, é, em funcionamento. O, a promessa dessa associação é acabar esse mês. E aí toda a responsabilidade vai ficar para o município. A associação esteve aí por anos tentando ajudar. A gente tem tentado conversar com a, com a Leir para não, não é, deixar isso acontecer, mas infelizmente... Ela está bem determinada. Então, uma promessa aí do, do prefeito Chico, e não é por falta de dinheiro, porque pode falar, é por falta de dinheiro. Sobrou 25 milhões, nós aprovamos isso aí através é, de, de projeto de lei aqui na Câmara. Então, o, o dinheiro estava em caixa, o que ia gastar com isso era pouco. Está na hora do prefeito também acordar para a vida. Seis meses de mandato, já foi aproximadamente 20%, quase 20% do mandato. E até agora não mostrou para que veio. Ou vai fazer como os políticos, os politiqueiros, que vai deixar para o último ano de mandato para poder fazer alguma coisa, para se reeleger. Então nós queremos realmente que, se veio como novidade, se veio para fazer alguma coisa, seu prefeito, prefeito, os secretários, essa gestão nova, que realmente mostra que veio. A população já está cansada de ser enganada com essa situação de, de vir com, como novidade e depois se transformar na velha política. Para encerrar, agradecer a presença de todos, meu amigo Valdeci, que passou por um perrengue, Valdeci. Mas Deus abençoe, você está aí e vai dar trabalho para muita gente ainda. Agradecer a presença do Milton, do Tony, agradecer a presença do Ademir Cordeiro, do Bará, da Sandra, do Claudio Meiro. A gente fica muito feliz quando vocês vêm para essa casa e, e participam da sessão. E agradecer também todas as pessoas que acompanham através do Facebook. Marli, estamos orando pela sua saúde, para que em breve você possa estar aqui sentada nessa mesa de novo, nessa cadeira, e realmente fazendo a sua parte, que é muito importante para nós. Minhas condolências ao servidor Sérgio pela perda da mãe também. Muito obrigado. A palavra a vereadora Leonice. Bom dia, o meu presidente, os demais vereadores, a, o Menin, graças a Deus, está presente no nosso meio, vereador. É, o nosso amigo Pitoco, que perdeu o seu irmão, né? Que Deus dê conforto à família, que não é fácil. A minha amiga Marli que hoje não está ali sentada, né? se Deus quiser, em breve vai estar no nosso meio novamente os demais que se encontram aqui, a nossa vice-prefeita, seja bem-vinda, sempre esteja aqui na nossa casa, os demais visitantes, não vou falar nome, mas sejam bem-vindos. E eu venho aqui colocar uma situação, primeiro quero agradecer o deputado Nininho por essa van que veio para o município, eu fico muito feliz é, semana passada também veio, da deputada da nossa vereadora também veio. Então, tudo que vem para o nosso município, independente do qual vereador, mas está vindo é pre, pela melhoria do nosso município. Eu fico muito grata, muito feliz mesmo. Eu tive até a capital semana passada, Fui até o gabinete do deputado Neninha, onde a gente é muito bem recebida, mas muito mesmo. Também fui levar umas causas para uns pacientes que estavam meio parado. Graças a Deus, o que eu levei, eu consegui resolver. Agradecer aqueles hospital de lá que também tem me atendido com muito carinho. E aqui eu venho falando um pouco, onde eu vi mais vereadores falar, da educação de certos funcionários que nós temos aqui na nossa prefeitura. Hoje eu não vou falar nome, mas pode ter certeza que se não mudar, eu vou falar nome aqui na tribuna, porque eu gosto de falar nome. Sobre a área da saúde, em certos ambientes aí as pessoas trabalham por obrigação, não com o coração. E isso magoa muito, é uma área que o pessoal me procura muito e tenho certeza que procura demais vereadores aqui. Onde eu vi o vereador Douglas, se eu não me engano, falar aí também. Então, assim, gente, eu acredito que o funcionário, ele tem que ter muito carinho e muita educação para trabalhar na área da saúde. Também fui procurada por um médico, um médico, um doutor, eu fui até a, a, a praça ali, o médico está muito nervoso, muito revoltado. Então, eu quero aqui chamar a atenção de todos os vereadores, principalmente o nosso presidente, marca uma reunião com nós, presidente, a secretária de saúde, ela veio com toda a garra aqui para trabalhar. Talvez está faltando nós sentar com ela e colocar algum pontinho que está faltando. Principalmente, a gente sabe que está difícil contratar médico profissional. Mas vamos ver uma brecha, ver o que, que faz. Os, os médicos estão sobrecarregados, estão nervoso, Os enfermeiros, os profissionais, a gente entende essa, esse lado deles. Então, vamos marcar uma reunião com ela, vamos tentar ver o que, que pode fazer aí nesse caso. Porque não está fácil, viu, gente? Os exames estão parados, as consultas estão paradas. O povo está precisando, somente Covid, Covid, Covid, e a população está parada no tempo. Então, a gente tem que sentar e ver isso aí. Com a secretária de saúde, o que, que dá para fazer? Tem gente aí um ano, numa lista de espera, para uma tomografia, para uma ressonância. Eu tive que procurar o doutor Aziel, para conseguir uma consulta com o um autopedista. A senhora tem um ano que está na lista de espera, então isso é terrível, isso é triste. A gente procura o profissional, muitas vezes não tem nem resposta do que você vai buscar. Então eu espero assim que a gente tenha uma, uma, uma reunião logo com a secretária de saúde, para tentar ver o que a gente pode fazer para o nosso povo. Tá? Um abraço a todos, fica todo mundo com Deus. Na sequência, vereador Claudinei. Bom dia, bom dia a todos, meus amigos vereadores, minha amiga vereadora e o Marli que nos encontra aqui presente, o público presente, é, meu amigo Valmir, Valdeci que nos deu um susto há pouco tempo, Milton, Dirceu, minha vice-prefeita Rose, Cláudio Miro, esposa, Zé Alessandro, enfim, todos presentes. Eu presidente... Senhor presidente, indagando alguma situação com relação ao que foi levantado as demandas do município, com relação à iluminação que o Bernardo falou, nesse momento, Bernardo, está reunido a engenharia da prefeitura, junto com a empresa responsável pela execução do serviço. Então, foi pago uma parte, até 10% da obra, a obra já foi executada uma boa parte. Então, para dar continuidade, mas não justifica a manutenção de lâmpada no superposto, igual você falou. Eu acho que está a cargo do, seu eu engano, Saulo, que é o responsável pelo Departamento de Urbanismo. Realmente, a cidade está escura e a gente vai passar isso aí para o prefeito. Pitoco falou com relação à creche do Jardim Imperial. Eu estou acompanhando essa situação junto com, junto com o pessoal de Brasília. Dia 10, o FNDE vai dar uma resposta sobre a creche. A prefeitura já fez a prestação de conta do que foi feito até agora da obra, a obra já foi aceita, então o que falta agora é o EFNDE pagar uma parte da obra para licitar de novo e dar continuidade naquela creche lá. É, com relação à engenharia da prefeitura, o seu presidente está à disposição, ficou para sexta-feira o departamento de engenharia, convênio, Reuber, vim até nessa casa aqui para fazer uma reunião com os vereadores aí presentes. Com relação ao projeto de expansão territorial que o menin falou, né, essa situação, ontem a gente recebeu as empresas que são loteadores aqui do município, foi retirado o projeto que estava circulando aqui, menin, e a prefeitura vai fazer um projeto maior, um apanhado maior, conforme a gente tinha solicitado, para apresentar novamente aqui para, para a casa de lei. O Zé falou com relação à emenda da vereadora Ilmarli com relação à deputada Rosa Neide. Não foi perdida a emenda, vereador. A emenda vai ser cadastrada, é, agora vai ser cadastrada, o recurso, segundo o gabinete da vereadora, já está para ser disponível. Então, não foi perdida a emenda, o prazo, até onde eu sei, a informação da prefeitura não foi perdido, mas sexta-feira vai estar tá aqui na casa do departamento de convênio e engenharia, a gente tira a informação com relação a isso aí. Com relação à Secretária de Saúde também, seu Presidente, conversou agora há pouco, ela está à disposição. Assim que marcar, ela quer vir aqui na casa para conversar com nós vereadores. Ontem eu recebi é, no meu gabinete o, o Tony, que é o vice-presidente da Associação dos Feirantes, mais algum pessoal da feira. Com relação à notificação que receberam da Vigilância Sanitária do município, é, no domingo que se passou, com relação à comercialização de produto de origem animal na Feira Livre. De antemão, a gente buscou informação junto com o prefeito, junto com o secretário de agricultura do município, ficou acertado junto com o secretário que vai se fazer uma reunião com os feirantes, com a Secretaria de Agricultura. Essa notificação não é uma determinação do município, é uma determinação do Ministério Público. Houve uma denúncia com relação a essa comercialização o Ministério Público notificou a Prefeitura e a Prefeitura está tomando providência. Então, a intenção do prefeito não é parar a feira, não é deixar de comercializar, mas precisa organizar, viu, vereador Pitoco? Precisa organizar. Ontem eu conversei com o Marcelo. O Marcelo tem a ideia de reunir com a Associação dos Feirantes, organizar isso, deixar à disposição a estrutura da Prefeitura para que eles trabalhem em cooperativa e possa ter o selo para comercializar o seu produto. Eu acho que isso é o correto, mas em momento algum, viu, Tony, é, ferar, é, é parar ou deixar de funcionar ou deixar de vender. A gente até pediu, eu e o vereador Pitoco, que essa reunião aconteça ainda essa semana, para no domingo vocês terem um pouco mais de tranquilidade para poder trabalhar. Hoje você teve uma reunião na prefeitura junto com o secretário de trânsito, eu participei, prefeito municipal, com relação àqueles três semáforos da perimetral. É, o secretário apresentou o projeto ao prefeito, apresentou os custos, de antemão o prefeito já pediu para licitar, existe uma emenda do deputado Zé Medeiros, mas ele diz que se essa emenda não sair esse ano, a prefeitura vai adiantar a compra, viu? e depois usa a emenda para fazer outra situação, porque aquela situação da perimetral está grave, semana passada nós tivemos uma morte ali, então o Chico entende que é urgente aquela situação, então, assim que sair a licitação, já deve adquirir o produto para... Ser implantado naquela área. É, com relação à causa animal, realmente é isso que o Luciano falou. A prefeitura deu prazo até agora, meado desse ano. Hoje eu estive conversando com o Robson sobre isso. Vai chamar a, so, a associação para conversar, tentar entrar num acordo. Existe a, o compromisso de uma emenda do deputado Faisal de 200 mil reais, né, Zé Esquiva? E até agora não foi pago. Então, a prefeitura vai ver de que forma. Então, mas o Estado não pagou a emenda. Então, a prefeitura vai ver de que forma agora que vai continuar com essa situação. A gente teve no sábado, seu presidente, um trabalho muito bonito do Zé Alessandro, junto com a Gersilene. É a continuação daquele trabalho Os Olhos d'Águas da Amazônia, Adote uma Nascente. Foram repassados para a iniciativa privada e para as instituições mais de cinco nascentes, né, Zé Aparecido? Trabalho muito bonito, a gente já teve o um índice em alta floresta de desmatamento, o um índice alto, e eu acho que hoje com a conscientização a gente chegou, conseguiu chegar num índice bom, e esse trabalho que a Secretaria de Meio Ambiente vem fazendo é de grande valia, a gente precisa vangloriar isso. Com relação à vereadora Leonice falou, há mais de anos o Estado está sem fazer cirurgia eletiva. Eu acho que nós, como representantes do povo, precisamos tomar uma iniciativa com relação a isso. Tem pessoas com dor, pessoas correndo atrás de dinheiro, tirando de onde não tem para tentar fazer cirurgia. A gente sabe que o Covid não vai maneirar menos desse ano. Eu acho, senhor presidente, a gente precisa fazer uma força-tarefa aí e forçar essa situação. Esse é o meu relato, senhor presidente. Muito obrigado. Senhores vereadores, público presente, quero parabenizar todos os vereadores aí pelo discurso são então, realmente, discurso é, que o executivo tem que prestar atenção. Né? Eu fico imaginando é, quando se fala de perda de recurso. Deu até um arrepio aqui. Isso não se deve acontecer nunca. Né? Se foi uma falha na hora de cadastrar ou não cadastrou, o Chico tem que chamar a atenção desse funcionário. Entendeu? É inadmissível isso acontecer. Quero desejar a nossa amiga a vereadora Marli é, que se recupere logo e falar pra ela, ela deve estar nos assistindo que ela faz falta aqui na Câmara, né? É, a, a, a farinheira e, rapa, e comedora de rapadura com farinha, eu brinco com ela. Você faz falta aqui, melhoras, Estamos todos orando para você que se recupere logo. Quero aqui as nossas condolências ao Sérgio. É O Sérgio ficou 142 dias com a mãe dele internada no hospital com COVID, 142 dias. E ela pegou uma infecção, se eu não me engano. Saiu da UTI, mas realmente complicou, teve que voltar para a UTI, mas infelizmente veio a falecer. Pitoco, que perdeu seu irmão, não é fácil. E ontem recebi uma informação de que o hospital regional tem várias crianças internadas com Covid. Então, fica aí o alerta a toda a população. Eu, eu cansei de falar aqui de aglomeração, né? Das pessoas estarem se juntando, almoço. Da... Eu, eu deixo bem claro que a partir de agora é a consciência de cada um. As pessoas sabem que se aglomerar, transmite. As pessoas sabem que se for para festa, transmite. Então, vai ficar na consciência de cada um. Não adianta, entendeu? Não adianta, a gente... É complicado, complicado. Ontem me questionaram é, com relação a, a uma notificação de um, de um comércio. Eu liguei para a secretária e ela me explicou. Falou, olha vereador, nós passamos domingo passado, conversamos com o proprietário. Ele sabe que domingo a partir do meio dia é delivery. É delivery, ele pode ficar aberto, mas é delivery. Ele não pode abrir as portas e atender dentro do comércio. Infelizmente, ele estava atendendo dentro do comércio dele. Aí não tem condição. Aí a denúncia chega, você entendeu? Então, cai tudo aqui, cai tudo aqui com a gente. Então, se as pessoas também não colaborarem, infelizmente a gente vai chegar nessa terceira onda que já está chegando. Né? Na capital Cuiabá não tem vaga de UTI. Hoje de manhã, a superlotação já está em 87% dentro do estado. O município de Alta Floresta é um dos poucos que ainda tem algumas vagas. Inclusive, hoje vence contrato de UTI. Hoje é hoje. Tem que renovar, entendeu? Precisa ser renovado urgente. É uma burocracia enorme, um absurdo isso. Mas tem que tem que ser do jeito que tem que ser, a lei fala, é complicado, eu, eu, eu falo para vocês que eu já não tenho mais palavra para falar do Covid, de nada, que é uma coisa realmente, é difícil, é difícil. Eu sinto pelo Pitoco, que perdeu o irmão, pelo Sérgio, a mãe, das pessoas que já perderam o ente querido aqui, eu já perdi dois tios, uma tia, a hora que chegar na família das pessoas, aí vão começar a sentir, né? mas infelizmente, é, para mim o remédio da Covid é a consciência de cada um não tem é a consciência de cada um você tem a consciência que não pode se reunir você tem a consciência que não pode fazer festa não pode se aglomerar mas continua fazendo Algum, algumas pessoas continuam fazendo não quero generalizar quero deixar bem claro mas boa parte da população não se preocupa não se preocupa e vai ter reflexo agora com essa terceira onda. Então, quero deixar aqui é, mais um alerta à população. Quero agradecer a presença da Rose, nossa vice-prefeita, obrigado pela presença, nossos amigos, colegas. Quero mandar um abraço aqui em nome do Luiz Gas que está nos assistindo lá, a todos que estão nos assistindo, né? pela nossa transmissão via Facebook e a Rádio Câmara, e vou marcar amanhã é, uma reunião, amanhã cedo, Bernardo, com o Zé João e com o proprietário da empresa, para a gente saber realmente o que está acontecendo com esses caminhão pipa. Né? É muita reclamação, até porque a licitação foi feita para 10 caminhões, é, no, no primeiro dia estavam 6 caminhões molhando, e o Chico falou que se precisasse de mais caminhão, ia chamar. Vamos ver se realmente é falta de caminhão. Eu, para mim, eu já matei a charada. Essa licitação que fizeram foi uma licitação furada. Certo? Furada. Você vai trabalhar 4 horas de manhã e 4 horas à de tarde. Deu 8 horas. Tudo bem. O caminhão chega na bomba para abastecer, tem, tem outro abastecendo. É a média de 20 minutos cada caminhão para encher. Então tá, ele chegou, tem um abastecendo 20 minutos. Aí ele vai encher, mais 20 minutos. Aí até ele ir no bairro, onde ele vai molhar, é mais de 15, 20 minutos. Aí ele molha, mais uns 20 minutos molhando, 30 que seja. Aí volta de novo para a bomba, chega lá, outro caminhão enchendo ele, vai ter que esperar 40 minutos. Das 4 horas na parte da manhã e nas 4 horas à tarde, Claudinei, está trabalhando 2 horas, 2 horas e meia. O resto, perde tempo carregando o caminhão, né? Então, para mim, a licitação foi feita errada. Para mim, foi feita errada. Entendeu? A reunião com a engenharia se realmente confirmar, fica então marcada para sexta de manhã. Tá. E Secretária de Saúde, eu conversei com ela hoje de manhã, ela pediu mais essa semana para, assim, inteirar mais, mas eu vou marcar ela, pra, se eu não me engano, para quarta-feira da semana que vem. Tá bom? Uma reunião com ela. Não, não tá, mas, vereador, é o tempo que ela me pediu, você entendeu? Quarta-feira de manhã da semana que vem. Aí a gente vê, entendeu? A gente pode estar pode tá vendo. Quero pedir à casa que faça aí um ofício em nome da Câmara, é, em relação à cobrança que o vereador Bernardo fez com o recolhimento das folhas. Vamos encaminhar ao secretário de obra, ao prefeito. A iluminação eu ia pedir para fazer um ofício, mas o Claudinei disse que está em reunião. Vamos aguardar essa reunião lá. É, até porque ontem, onde a gente passou, onde eles onde ele colocou e mudou a iluminação, é muito boa. A é bem. Agora, precisa terminar. Né? Precisa terminar, precisa dar condição e fazer manutenção. O problema maior, gente, deixa eu falar para vocês. Na gestão passada, é, por incrível que pareça... A licitação não foi feita, acabou a licitação de material de iluminação e com o dinheiro na conta. Entendeu? Então, está se fazendo uma licitação agora para compra de material. Igual aconteceu com relação ao remédio: com o dinheiro do Covid na conta, deixou acabar a licitação, não <risos> fez. Aí, teve que fazer agora. Então, deve homologar, acho que hoje ou amanhã, a licitação de remédio. Às vezes, eu até recebi reclamação que realmente está faltando remédio. Mas a prefeitura homologa hoje a licitação e aí semana que vem vai estar normalizada a questão, questão do, do remédio. Rapidão que eu já estourei meu tempo. É, senhor presidente, só para adicionar aí um, um, uma informação a mais, tem uma reportagem nesse momento ao vivo, o Zé Esquiva acabou de me mostrar, na Rádio Progresso, com medicamentos vencidos em alta floresta. Recebi. É uma denúncia que está sendo apurada. É. E aí, com relação à falta de licitação, aí, senhor presidente, mais uma vez, eu tenho que cobrar o prefeito. São, com certeza. É, é o sexto mês de mandato, está na hora é. de tirar o pé no chão mesmo. É. Deixa eu falar para você com relação ao medicamento. Eu recebi uma foto do medicamento vencido, Bernardo, venceu dia 5 do mês de junho. Agora, dia 5. Você ainda tem três meses que você pode usar. Dentro do vencimento, com três meses você pode usar. Mas já avisei a secretária, ela já mandou recolher todo o medicamento vencido. Tá? Realmente tem mesmo. E é falta de atenção, gente, pelo amor de Deus. Você vai... É falta de, de atenção, pelo amor de Deus. Entregando remédio. Pelo amor de Deus, olha a data do vencimento. É isso que eu falo. Não é o prefeito que é o culpado culpado é quem está entregando o medicamento. Não é nem a secretária. Pois se você é funcionário, você tem a obrigação de pegar o remédio e olhar e avisar. Secretária, temos um lote de medicamento que vai vencer tal dia, Bernardo. Tem que avisar, gente. Não, deixa acontecer isso para dar desgaste, você entendeu? Mas infelizmente é isso que está acontecendo, ok? Solicito soberano plenário, autorização para a dispensa regimental. Todos concordam? Passaremos a ordem do dia. Solicito, senhor secretário, a leitura da redação final do projeto 2109-2021. Redação final do projeto de lei, número 2109-2021. O assunto altera e inclui. Dispositivos da Lei 2637-2021 e dá outras providências. Autoria do projeto: Poder Executivo Municipal. Redação final do projeto 2109-2021, discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Redação do projeto de lei 2109-2021 aprovado. Solicito do senhor secretário a leitura das moções número 022, 023, 024, 025, 2021, em discussão. Moção número 022, barra 2021, assunto, congratulações com os policiais militares, primeiro sargento da PM Amarildo Rufino dos Santos e soldado da PM Walter William Matheus Alves integrantes da guarnição durante a operação da Polícia Militar e Força Tática, ocorrido no último dia 24 de dezembro de 2020, na Zona Rural de Colíder, pela bravura e coragem no combate à criminalidade e à missão de proteção a todos os cidadãos. Autoria, vereador Oslen Dias dos Santos. Mostão 023-2021. Assunto, congratulações com o servidor Cláudio Miro Vieira Germano da Silva pelos bons serviços prestados à municipalidade ao longo de 28 anos de trabalho e dedicação. Autoria, vereador Douglas Pereira Teixeira de Carvalho. Moção número 024, barra 2021. Assunto, congratulações com a fonodióloga Gisele das Neves Silva Rodrigues, pelos bons serviços prestados à municipalidade. Autoria, vereador Douglas Pereira Teixeira de Carvalho. Moção 025 2021. O assunto, congratulações e agradecimentos a Valmir José de Paiva, servidor público municipal, no cargo de assistente administrativo, pela brilhante atuação, colaboração e trabalho em favor do município de Alta Floresta. Autoria, vereador Claudinei de Souza Jesus. Moção, moções em discussão. Vereador Douglas. Senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, mais uma vez... Nos da minha fala aqui, eu gostaria de agradecer o senhor Cláudio Miro Vieira Germano da Silva, nasceu dia 3 de 6 de 1970, casado com a senhora Marta Germana da Silva Freire, Freire não, desculpa, Vieira, minha amiga, setor que trabalha na Prefeitura de Alta Floresta, Secretaria Municipal de Saúde, servidor efetivo de carreira, atualmente coordenador do programa Saúde na Escola, e programa também de controle ao tabagismo. Serviços prestados ao nosso município, entre o contrato por tempo determinado, processo seletivo e tempo de concurso, são mais de 28 anos de serviço público prestado ao nosso município, passando pelas funções que eu vou falar aqui a seguir. Serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação, agente de combate a endemias, Supervisor de campo do programa de controle às endemias, técnico em enfermagem, coordenador do Departamento de Vigilância Ambiental, assessor de saúde, coordenador do programa Saúde nas Escolas, coordenador do programa de controle ao tabagismo, também foi secretário municipal de saúde interinamente, tem a sua formação superior incompleto em, em ciências biológicas e também técnico em enfermagem. Chegou à Alta Floresta no ano de 1981, reside aos 40 anos no município, desde, destes 28 são de serviços públicos prestados ao nosso município, sempre com muito empenho e total dedicação. Atualmente é coordenador do Programa de Saúde na Escola e também coordenador do Programa de Controle de Tabagismo. Esse a qual quero aqui destacar o tamanho da sua importância, ainda no cenário em que estamos vivendo, onde o tabagismo é um fator de risco, não somente para construir outras doenças, pois o tabagismo ajuda na baixa da imunidade. No dia 31 de maio foi celebrado o Dia Mundial do Combate ao Fumo. A data foi criada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, com o intuito de alertar a sociedade sobre os riscos do cigarro e tabagismo para a nossa saúde. A Prefeitura de Alta Floresta desenvolve esse programa de controle ao tabagismo, a qual tem como coordenador o meu amigo Cláudio Miro Vieira. Quero aqui expressar com essa moção de congratulação a minha gratidão por tão importante trabalho e missão que vem desenvolvendo ao longo desses 28 anos no nosso município. Tenho aqui o meu total reconhecimento, tenho aqui o meu total respeito, tá? como vereador e a, principalmente agora como Amigo, e principalmente pelos princípios e valores que você sempre teve ao longo desses anos. Quero parabenizar mais uma vez pelos serviços prestados à nossa população aqui de nossa cidade. Obrigado por salvar tantas vidas e por prolongar essas vidas e levar esperança a todas essas pessoas. Gostaria também de falar da minha amiga Gicele, que tem muitas características boas, mas a principal é ser corintiana. Estamos né? juntos. Gisele, Gisele das Neves Silva Rodrigues, casada com o senhor José Alessandro Rodrigues, mãe de Maria Clara e Luiz Guilherme, que está aqui presente. Um prazer receber vocês. Reside há 13 anos em Alta Floresta, é especialista em linguagem e neuropsicopedagogia clínica, já trabalhou no NASF, Atenção Básica, atualmente trabalha no SEM, onde é responsável por atendimentos clínicos, triagem, exames de áudio etrial e ser, atendimentos clínicos, também atende no consultório particular Recanto. Gisele Fondiorga, esta profissão é responsável por fazer as pessoas desenvolverem uma melhor fala, permite também que as pessoas falem de um jeito que sejam entendidas, e hoje quero, através dessa oportunidade, dessa moção, valorizar o seu trabalho aqui, que é tão importante e efetivo para todas as pessoas de todas as idades. Você ajuda as pessoas a falarem como ninguém. Então, quero agradecer aqui a sua presença. Gostaria de deixar o registro de todo o meu respeito também por você, Gisele, por essa excelente profissional que você sempre foi ao longo da sua carreira na Secretaria de Saúde. Por ser tão dedicada, atenciosa, competente, simpática e eficaz com o seu trabalho, que, são ótimo, que dão ótimos resultados e que mostra também o conhecimento no que faz e, acima de tudo, é muito humana. Que Deus abençoe você por contribuir para a nossa sociedade. E Deus abençoe a todos, senhor presidente. Moção, continua a discussão, o vereador Claudinei. Senhor Presidente, senhores vereadores, público presente. Apresento à mesa diretora, ouvindo o soberano plenário, moção de congratulação e agradecimento ao servidor público, Valmir José de Paiva, pela brilhante atuação como servidor público municipal em favor do município de Alta Floresta, e muito nos orgulha como servidor público municipal que somos. Há 37 anos, trabalhando na Prefeitura Municipal de Alta Floresta, tendo prestado serviço na implantação da fábrica de tubo na antiga Secretaria de Obras, foi servidor da Secretaria de Cultura, prestou serviço no aeroporto Municipal, prestou relevante colaboração como servidor gest... cedido à Justiça Eleitoral da Comarca de Alta Floresta, foi servidor dos Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, foi conselheiro do Instituto de Previdência de nós, servidores municipais. Valmir José de Paiva se destaca por sua competência, dedicação, respeito com que atende a todos que o procuravam, necessitavam de seu serviço, de seus conselhos, de suas orações. Foi um dos grandes servidores que muito colaborou para o crescimento dessa cidade. Casado há 30 anos, com a hora início do nascimento Paiva. É pai de Jocasta Nascimento Paiva e Aline do Nascimento Paiva. Valmir José hoje é um homem evangélico, respeitado, admirado por todos que convivem com ele, seja no trabalho, na vida pessoal, onde se encontra, muito amável, humilde companheiro. Estimado servidor Valmir, acompanhar sua trajetória é muito gratificante. Temos acompanhado seu trabalho, e eu, pessoalmente, tenho muito a agradecer por tudo que a mim tem feito e colaborado com a minha vida profissional. Frente a diversos setores do nosso município, que não tem medido esforços às necessidades alta florestense. É garantido uma importante conquista para o município. Parabéns pelo seu desempenho e dedicação na sua profissão. É imprescindível saber que nós servidores somos bem representados nessa prefeitura por seus serviços prestados. Por hoje deixamos a nossa gratidão em nome deste parlamento e de todo o povo alta florestense. E para amanhã, agora na sua aposentadoria, graças a Deus a esperança de podermos viver mais um dia e ele assim nos permitir. Que Deus continue te iluminando a sua trajetória tão gratificante e importante para todos nós e principalmente para a sua família. Se tiramos sua falta nesse município, pois agora mudou-se para Lucas do Rio Verde. Para poder usufruir da sua aposentadoria, mais próximo de suas filhas, neto e genro. Parabéns por tudo que fez por nossa cidade, pelo que faz por uma alta floresta cada dia melhor. Ante o exposto e atendido a todas as formalidades regimentais, o vereador que subscreve requer... E constate na ata desta sessão a moção de con congratulações e agradecimento, enviando cópia ao presente homenageado. Plenário, 8 de março, Claudinei de Jesus, vereador. Moção em votação. Quem estiver de acordo permaneça com o destaque, por contrário que se levante. Moções... 022, 023, 024 e 025 aprovada quero é, depois de muita tristeza no discurso de covid, de mortes, essas coisas quero aqui lembrar os seus vereadores que hoje é aniversário da Eva, da funcionária né? fazendo 18 anos é de, diz o Douglas que é de câmara então quero desejar a você Eva em nome de todos os vereadores muita paz, muita saúde muitas felicidade que Deus abençoe você e sua família sempre tá não precisa chorar não comunico aos seus vereadores que a ata da sessão será redigida e deliberada conforme disposição regimental não havendo mais nada a tratar agradecendo a presença, a proteção de Deus e a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.